Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Trig, Trig Gold, é meus amigos, Trig Visa Gold. Eu trouxe algumas, né, algumas coleções de Trig aqui, eu tenho todos os cartões do Trig e eu queria compartilhar com vocês alguns benefícios desse cartão porque muito pouco se fala do Trig, né? E ele é um cartão que às vezes poderá ajudar vocês no dia a dia aí. Você que gosta de cartões com cashback, pode ser uma opção para você escolher colocar no seu portfólio de cartões que pontuam em cashback até 1.3 cashback é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Eu já tenho vários vídeos falando do TRIG desde quando o TRIG nasceu. né? Cada cartão que eles lançavam eu fazia é, um vídeo explicando sobre o TRIG. Né? O TRIG ele tem no seu cartão de crédito uh, um cashback em qualquer compra que você fizer. Ou seja, em todos os cartões que você escolher do TRIG, titular ou adicionais, eles vão pontuar o cashback. Né? E o cashback ele começa a partir de 0,25 até 1,3%. Então você, dependendo do tanto que você gasta com o Trig, o seu cashback ele pode ser entre 0,25, 0,50, 0,75, 1 e 1,3 de cashback. Tá? E como ele tem essa mecânica de gasto, se você tem um valor fixo mensal, você teoricamente já saberia o quanto você teria com o Trig. Né? Então acaba que sendo uma acaba sendo uma possibilidade de você aumentar o seu percentual de cashback e ganhar usando no dia a dia os seus cartões Trig, Visa Gold, tá? Então deixa eu mostrar para vocês como que funciona. Se você gastar de 0 a 2.999,99, vai pontuar 0,25%. A partir de 3 mil de gastos, pontua 0,50. Entre 3.000 a 3.999,99, ,99, como falei para vocês, 0,50. E a partir de 4 mil, ele pontua 0,75. Já para gastos a partir de 5 mil reais, ele vai pontuar 1%, tá? Então, gastos a partir de 5 mil, 1% de cashback. E gastos a partir de 7 mil reais... Vai pontuar 1,3 tá? Então o cashback é 0,25 é 0,25 até 3.000 reais. De 3.000 a 4.000, 0,50 4.000 a 5.000 seria é, 0,75 5.000 a 7.000 seria 1 por cento. E a partir de 7.000 mil em diante vai pontuar 1,3 tá? Então essa é a classificação de cashbacks do TRIG. Tá bom. Então, 7 mil de gasto mensal, você vai ganhar vezes 1.3, você vai ganhar 91 reais de cashback, né? Se você multiplicar isso por 12, vai ganhar 1.092 de cashback no ano, tá? Então, é um cashback robusto, né? Para quem gasta aí 7 mil. Então, tenta verificar dentro dessa, desse enquadramento que eu fiz de cashback, qual que, que se enquadra você. Ah, eu gasto 2 mil por mês. Então, 2 mil por mês é 0.25%. Aí você tem cartões melhores que pontuam 0.50. Aí eu gasto 4 mil reais então R$4.000,00 reais 0.50, né? Então você teria uma condição legal aí de cashback, beleza? O Trig, ele tem vários cartões de crédito. Então você pode escolher tanto os adicionais que você pode contratar, quanto para o titular. Então no titular, por exemplo, você teria aí o Batman, né que é o, o, jo o Joker, né? Você teria aí a, a Arlequina. Tá? Um cartão, um cartão bonito, por sinal. Você tem o verdinho, que é o cartão tradicional. Tem o cinza grafite. Esse é o meu que eu mais gosto. Tem o rosa, tá? Que é o lançamento que eles tiveram recentemente. Tem aí o Friends, tá? Que é um verdinho. Tem o Friends também aí, é grafite, tá? Tem o Scooby-Doo. Tem o Batman. Tem a Mulher Maravilha. E tem o Superman, tá? São os cartões que você pode é, ter aí com o Trig, Tá? A anuidade do cartão não tem negociação. Então, você querendo ou não é 13,90 por mês para a é, mensalidade do seu Trig Visa Gold. Tá? Então, 13,90 você não vai escapar, ok? Ou seja, 166,80 por ano de anuidade. Não é tão alta pelo cashback que ele traz para você. Lógico, se você é, consegue um cashback como aconteceu de 7 mil aí. Menos os 1.092, menos 166.80, um sobraria isso. Cashback deduzindo a anuidade, tá? Então não é um cartão é ruim com cashback perante a sua anuidade que é de 13.90. Aí saque nacional, você vai pagar para cada saque 10 reais, saque internacional 10 reais também. E a emissão de cada cartão que você contrata é cobrado 29.90. Tá? O Trig está nas principais carteiras aí, Google Pay, Samsung Pay, né? Você tem a Band do Trig, que é a pulseira, né? Tem também saque na, na, na conta do Trig, cartão adicionais, meu pet, tem Trig Friends, mão na roda que é empréstimo, home protegido que é o seguro, cash protegido também é seguro, é, cashback no cartão e cartões do Trig, tá? E além de fazer recarga e também mais grana, né? Que você pode contratar empréstimo é também disponível no, no aplicativo do Trig, tá? e aí conforme eu falei para vocês as regrinhas de cashback mais claras pelo nosso mapinha aí tá então vamos lá só para gente ficar, só para poder ficar bem fixo essa informação é até 2.999,99 ,99, o cashback é de 0,25 tá de 3.000 a 3.999,99 ,99, você vai ter aí 0.50 de 4.000 a 4.999,99 ,99, 0,75 de 5.000 a 6.999,99 ,99, 1% e a partir de 7.000 ou mais 1.3 de cashback. É, a validade desse cashback que você ganha tem 12 meses conta, contados da disponibilização, ou seja, a partir do momento que o Trig disponibiliza no seu aplicativo cashback, é bom você resgatá-lo para evitar que você perca, né? no caso, o seu cashback com o Trig, tá bom? Aparentemente o Trig tem um spread aí é, de 4% e o dólar praticado comercial, tá? Então, gente, como falei para vocês, ele é um bandeira Visa Gold, né? ele tem todos os benefícios de bandeira Visa Gold. Eu, eu não sou muito adepto a pagar anuidade, né? Então, é, neste caso aqui do Trig, seria uma escolha dessa forma, tá? Somente se você levar vantagem, ganhando cashback e tendo a isenção aí da anuidade com o seu cartão de crédito então por exemplo mil reais vezes 0.25 seria 2.50 de cashback né mil reais de 0.50 teria aí cinco reais tá então por exemplo é, se você conseguisse bater é, no caso um por cento de cashback seria o ideal para você teoricamente não pagar anuidade né então dentro da tabelinha que o trig disponibilizou então, por exemplo, o primeiro eixo é 0,25, né? o segundo eixo é 0,50. Então, no segundo eixo, só para você ter uma ideia, você vai ter que gastar 3 mil para ganhar 0,50. Então, vamos pegar que você gastaria, gastasse 3 mil reais vezes 0,50. Então, neste caso, no segundo eixo, gastando 3 mil por mês, ganhando 0,50 de cashback, você ganharia 15 de cashback. A anuidade é 13,65. Então essa diferença você ganharia, tá? pouquinho, mas ganharia. Se você gastasse, por exemplo, R$ é, 5.000 a 1%, então R$ 5.000 vezes 1%, você vai ganhar R$ 50. R$ 50 reais menos R$ 13,90, você ganharia R$ 36 36,10. R$ 36,10 vezes 12, se você tem essa, é, mensalmente esses gastos, você teria um, um, um lucro aí de R$ 433 reais de cashback. Então, neste caso vale a pena tá? neste caso quem gasta é, um valor aí para ganhar um por cento ou 50% ou 0.50 vale a pena né? agora existem outros cartões no mercado que não cobram unidade nenhuma e que paga 0.50 né então se até 0.50 é, é o que o mercado tem aí de graça não tem necessidade de ter um cartão desse mas a partir de 0,75 se você gastar o valor que está ali, né, no, segundo, no terceiro eixo, que daria 4 a 4.999, já teria um cashback melhor do que o que você ganharia no, no, no concorrente. No entanto, essa anuidade tem que ser diluída nesse gasto que você terá de cashback, tá bom? Mas tá aí para vocês os cartões do Trig Internacional Visa Gold, com todos os benefícios do Visa Gold. E essas variáveis de cartões coloridos do Trig aí, que você pode personagens... Para você escolher, o meu é o verdinho, o meu é o cinzinha, né? Eu gosto do cinza, tem aquela, aquele símbolo bonito do Visa, né? Eu acho muito legal. Mas eu fui pedindo um por um para colecionar, né? Os cartões do Trig. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Guilherme Paulinho, um grande abraço. Breno Marcos, um grande abraço. Juki Flox, um grande abraço. Jonas Machado, um grande abraço. Diego Ginac.